Fala, fala galerinha! E aí, esse é Eu sou o Norberto esse é mais um Elefante Literário com a tag TUDO MENOS LIVROS. A gente foi tagueado por Pegado Literário, nosso querido Pegado Literário e a gente vai vão entender, né? A gente vai fazer. Umas perguntas e tem várias coisas menos livros. Fale sobre quais desenhos animados você gostava. Quais são os seus? Eu tinha um negócio que eu gostava de desenhos animados que tinham linha grossa. Tem isso. Tipo tem assim. Uma categoria, né? Sim, eu era uma criança muito problemática. porque quê? Eu gostava de Meninas Super Poderosas, Obratório de Dexter, Billy Mandy. Eu amava, eu amava a Billy Mandy. Aí não gostava de, tipo, a Vaca Frango, que era um desenho, tipo, fininho. <risos> achava estranho. agora A Vaca Frango, ela tinha uns traços bem estranhos mesmo naquela vaca Pois é, eu é. achava meio. Eu não sei a partir de que momento eu criei isso, mas enfim, eu, eu lembro que eu pensava isso quando eu era criança. Pois eu gostava de algumas animações, na né? verdade, eu acho que eu gostava muito de uma animação que era Jimmy um Neutron simplesmente era fã Ai, eu de Jimmy Neutro muito quando vinha Caio com aquelas lhamas correndo. <risos> Piciando né? Claramente. Também gostava muito do de desenho que ninguém conhece. Eu nunca vi ninguém conhecer. Se alguém conhecer, por favor, bota nos comentários e vamos ser amigo. Que é Popolocoa. Na verdade, Poplocrais chamava. Que tinha Pietro, ele era Lourinho, parecia Zelda. Zelda não, Link de Zelda. Eu gostava também de Pokémon, metabots ah, como... Esse é Esses jogos, esses é desenhos é, assim, é né? Populares que <risos> o mundo todo ama. Ah! E também tem aqueles desenhos educativos. Eu gostava de Emily e Alexander. Era os Camundongos aventureiros. Eu acho. Tu lembra? Porque eu via toda a TV Cultura mais é, tipo nome. É, tipo isso. É da época de Caio, aquela tartaruga que eu não lembro Soul o nome. Cats. Era muito bom. Qual sua música preferida no momento? Se fosse alguns dias atrás, algumas semanas, eu ia dizer que era Despacito. Mas aí Justin Bieber fez um remix, todo mundo tá ouvindo e eu não gostei dessa versão, então também, também não gosto mais dessa música. <risos> e vou dizer que é Paraíso, a música de Elvio Sodrek, que é a música mais linda que eu já ouvi na última semana, <risos> Nos últimos tempinhos. E também tô gostando muito da música nova de Fall Out Boy, que foi lançada e não é um rock como era antigamente, e tá mais pra uma coisa, uma vibe bem eletrônica e psicodélica. Tá muito má. Nossa, gostei tá muito. Falando... Tá, já que você falou duas, eu vou falar duas. Eu falei duas, porque eu roubei. primeira música que eu pensei foi Escondida no Mar, Dani Cruz. Porque, enfim, né, trabalhos e trabalhos, eu tô escutando essa música essas últimas semanas bastante. E é uma música que eu acho lindíssima. E já que você falou duas, eu falo falar outra, Fale. que é Insone, hum. do CD Novo de Plutão, que é com Lídica. É bom, viu? Meu Deus do céu, essa música, sério, amo, amo, amo, amo, O que você faz por horas se não ler? Como não dizer que? séries, né? meu sonho veio. Eu tô, eu, eu tô com uma coisa louca, louca, louca. Eu tô vendo umas coisas assim, ó, emendando tudo. A gente respondeu aqui, eu respondi dormir. Mas eu lembro que eu tô ouvindo muita música, muitas músicas novas e, e várias coisas. Diga uma coisa que você ama e seus inscritos vão se surpreender. Eu amo dirigir. Oxi! E tu botou também. Eu também, a mesma coisa! É muito bom, eu amo dirigir Trigito também, principalmente amo, no porque ele vem aqui. Qual é a coisa desnecessariamente específica que você gosta de aprender? Eu não sabe não, o que, é que eu organize. <risos> eu não, não entendi nem essa pergunta. É tipo, sei lá. Não, a coisa que você gosta de aprender específica é que não precisa é fazer. Específica. não. É coisa diferente, barra bizarra, que vocês vão fazer. As pessoas ficam dizendo que é muito estranho, mas eu dobro a minha orelha várias vezes. Assim, olha, eu dobro uma vez aqui, pra cima, outra pra baixo e outra pra dentro. Dá pra aparecer? É, mas dói um pouquinho. A minha orelha é bem flexível. <risos> é, flexível eu também sou. Mas eu coloquei que eu sei estralar várias coisas do meu corpo. Tipo, os meus dedos, é o Minas, tipo, eles dobram muito. É são, são bem moles. E meu ombro, eu estalo meu ombro, meu cotovelo, meu punho. O pescoço. Meu pescoço. Tem que que fazer... Minha cor. E eu procuro o que é, o que é que tá acontecendo? É Carol se estrolando, assim. Eu estou tipo, muitas coisas do meu corpo. Eu não sei se isso é sadio, mas... No caso, talvez não seja. Sente uma coisa que você fez ou criou no ano passado. E, se possível, mostre. Uma então, coisa que eu gostei muito de fazer foi... Eu tava em São Paulo, né? Em e aí, eu tava com uma amiga minha, de Fortaleza. E a gente pegou um ônibus pra o interior de Minas Gerais. E a gente foi pra um evento de tecnologia. Ah, eu lembro. E foi muito massa, porque foi, tipo, do nada. Eu decidi que eu ia e eu fui mesmo. Enfim, foi uma viagem muito e a gente já tava lá, é uma cidade que tem fama de pulos de parapente. Sim. E já que a gente tava lá, é, é a gente pulou de parapente, né? Porque enfim, ah, já tava lá mesmo. a Aí foi? Foi massa. Fiz, não, não fiz nada, aventureira, não fiz nada, eu acho. Nem criei nada aqui. Só dei trabalho e fiz raiva. Okay. Qual o seu mais recente trabalho pessoal? Assim, um trabalho, projeto que eu tenho... Eu te imitei, tudo bom. Que é me formar. Porque tá difícil, né? A questão do TCC, novamente. Meu sonho é conseguir terminar o curso, minha segunda graduação. Para eu falo claro a isso alguns projetos barra trabalhos ao longo desses dois anos que eu tenho pela frente, pelo amor de Deus. Legal, algo que você pensa com frequência. Eu cheguei à conclusão esses dias que eu penso praticamente 24 horas em trabalho. Meu tipo, tudo, Eu penso tudo em tudo relacionado com o trabalho, tudo eu quero aproveitar para trazer para cá, tudo eu quero aproveitar para fazer uma produção, tudo é no trabalho. É, é eu não consigo ser assim, é. diferente. Mas a vida que segue já tô aceitando, então eu mesmo tenho Por que me aceitar. Depois né? eu penso que tem o quê? Várias coisas para fazer mais coisas que são o quê? Que eu não sei quais são Aí não faço nada <risos> Pronto, é, só, é isso que eu penso Que eu tô deixando de fazer alguma coisa Mas não sei o que é Conte uma coisa favorita sua Bem específica Bem específica Eu não, não consegui pensar Se assim, não uma coisa que eu gosto eu eu consegui Mas aí eu ia imitar de novo na resposta Aí eu não quis colocar eu, <risos> eu coloquei uma coisa que eu acho engraçada É que parei pra pensar E gosto muito de comidas amarelas e brancas Eu amo Tipo arroz, batata, milho Eu amo milho, meu Deus Batata eu amo mais ainda Batata é uma coisa que tomou é Farofa eu amo também mas amo ovo, ovo é amarelo e é branco exatamente então é a melhor comida um ovo e um pudim mole amo banana gosto também bastante queijo né? Eu esqueci de queijo, Boy, queijo, queijo, ei, tapioca, queijo, queijo, tapioca com ovo tapio... e queijo, que Meu Deus, branco <risos> e amarelo, tudo, amo! Por último, diga a primeira coisa que vem na sua mente. Primeira coisa, já? Eu tô pensando no trabalho ainda, da outra pergunta. Ah, <risos> pergunta, o quê? Oi, não sei. Foi uma tapioquinha com ovo. Ah, eu tô pensando em brigadeiro, porque tem a... Só ali, ó, é, Boca! Deixa hum. aqui embaixo pra gente nos comentários uma coisa que você faz, que é diferente, que é bizarra, que você gosta de fazer e não conhece mais ninguém que faça isso, pra gente saber, né, dos podres de vocês. <risos> Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, além de ficar ligado do que é que tá rolando em todas as nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Qual a sua música favorita no não, momento? Não, fala de novo, porque eu tava... Eu pra não falar. <risos> então fala, tu canal não fala um.